Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Josiane Amorim, sou empreendedora, sou idealizadora do curso Como Empreender, que está disponível aí na internet. É só você procurar na internet o link cursocomoempreender.com.br. Sou youtuber também, o meu canal do YouTube já passou aí de 54 mil pessoas. Também fui a criadora do grupo no Facebook chamado Clube dos Empreendedores, onde nós já estamos chegando aí a 40 mil membros. Eu vim aqui hoje para falar com vocês, porque é o seguinte, o que você acha de ter um espaço para você divulgar o seu trabalho, para você divulgar o seu produto, para você divulgar o seu serviço, uma plataforma que abrangesse o Brasil todo e uma plataforma que ligasse você ao consumidor, ao cliente, uma plataforma que já viesse com todo esse com todo esse know-how aí de marketing, divulgação, de postagens patrocinadas, uma plataforma onde Onde você não perderia dinheiro nenhum com postagens erradas, né? Porque hoje o que, que acontece? Se você não é um expert em postagens patrocinadas, você está jogando dinheiro fora. E o que, que você acha de uma plataforma muito, mas muito interessante, muito inteligente que liga você com o consumidor final, né? Com o possível consumidor? O que, que você me diz? Você gostaria de uma plataforma assim? Deixa aqui no comentário. E deixa também aqui no comentário que tipo de produto que você fabrica. Que tipo de produto que você vende. Que tipo de serviço que você oferece. Porque a gente está fazendo uma parceria, né? A gente, eu digo, o clube aqui, o clube dos empreendedores está fazendo uma parceria bem interessante aí para lançar uma plataforma no mercado. Uma plataforma que vai elevar o nível da sua empresa, que vai elevar o nível de divulgação do seu negócio tá bom deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião